Olá, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está nos acompanhando no canal do Comunix, independentemente do horário. Meu nome é Gabriel Andrade, sou jornalista integrante do time de comunicação e marketing aqui do Comunix e hoje novamente trago para vocês um case de sucesso. Mas dessa vez é um case interno. Nós vamos é, expor para vocês, né, é, a pessoa que está por trás do sucesso da comunicação interna do Comunix. Bom, pra gente iniciar, né, pra começar é, as rédeas do nosso assunto, preciso é, apresentar para vocês o nosso mascote oficial, que é o Bocão. O Bocão, ele tá presente aí nas nossas redes sociais, ele é o C, né, vamos dizer assim, o C que vem antes do, do Comunix, né. É, ele tem já Instagram, ele tem podcast, ele envia os comunicados por e-mail, né? E a comunicação é centralizada por meio né, da, da, dessa identidade do bocão com os colaboradores. E por trás, né? Por trás dessa, dessa comunicação aí que tem sido muito eficaz, está o Eduardo Nemer. Ele é analista de marketing do Comunix do produto Sua TV. E ele, né, junto com o RH, né, mas principalmente o Eduardo, ele cuida das ações de comunicação interna do Comunix. -se. Eduardo, seja bem-vindo, é uma honra falar com você, meu amigo. Oi, Gabs. Oi, Gabriel. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, por participar aqui é, desse, desse nosso bate-papo. Show de bola, Edu. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber, Edu, quando você chegou ao Comunique-se, né, como foi receber esse desafio de se tornar o bocão, de se tornar o cara da comunicação interna? Olha, Gabs, eu gostei muito, assim, de primeira, porque eu sempre é, estive envolvido assim, em ações de comunicação interna, né? Uh, e eu sempre gostei muito de dessa coisa de conversar com, com os colaboradores, né, de poder se comunicar mesmo. E como eu sempre acompanhei muito Comunix, desde trabalhar aqui dentro da empresa, é, quando eu recebi esse desafio, para mim eu fiquei muito muito feliz e arregacei as mangas e fui e fui fazer esse trabalho da comunicação interna é, com muita com muita satisfação e dar vida a esse personagem que é tão querido por todos nós, que é o Bocão. Então, para mim, foi uma grande alegria mesmo trazer é, essa voz, essa, essa identidade para o Bocão e, e já que é presente aí há mais de 20 anos dentro da empresa. Né? Sensacional, a comunicação ela mudou totalmente, Edu, posso te garantir. E, Edu, é, você chegou num momento realmente de desafio, né? Vamos dizer assim. É, nesse momento de home office, qual foi o, o principal aí, impacto, o principal desafio que vocês tiveram para lidar na comunicação interna? De fato, Gabriel, é, o, com a comunicação à distância, né? O desafio ele se torna um pouco maior porque a gente não está ali em contato diário com os colaboradores. Então, a gente precisou é, identificar alguns canais que eles estavam mais presentes e que a gente pudesse alcançar a nossa comunicação de forma muito efetiva mesmo. Então, é, o desafio foi é, tentar trazer aquilo que era do presencial, do que a gente já estava acostumado no dia a dia para o digital. Então, é, nós, ali a gente começou com as nossas redes sociais, né, no Instagram do Bocão, os e-mails que têm funcionado muito bem também e a nossa TV corporativa digital que a gente migrou da, da parte física para a parte digital também que é a nossa TV comunique que, que existe dentro dos escritórios do comunique-se a gente trouxe conteúdo da TV física para o conteúdo digital e todo mundo que, que está em casa ou que trabalha presencialmente tem acesso a esse conteúdo então, o desafio foi efetivamente alcançar todo mundo, né, tanto dos, dos, das unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, é, de forma, de tal modo que todo mundo pudesse realmente ter esse acesso. Então, a gente encontrou esses, essas maneiras, esses caminhos, para a gente conseguir, no meio digital, alcançar e tem é, dado bons resultados, bons retornos aí do pessoal também. Show, Edu. É, eu acho que você acabou adiantando aí a minha próxima pergunta, mas vamos salientar. É, a comunicação, né, como ela estava, né, seria a minha pergunta, como ela estava quando você chegou e quais foram as estratégias que você adotou né, para tornar ela como ela está hoje? Então seria esse caso aí de, de saber escolher qual canal funciona melhor para cada momento? Isso. É, a gente adota é, uma comunicação de acordo com a estratégia que a gente quer, quer usar é, para aquele momento. Então, é, antes da, de, da pandemia, né, nós tínhamos a TV corporativa interna né, do, do, do comunique para dos escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo, a TV corporativa física, onde eram feitas atualizações ali todo mês com conteúdos novos, e todos os colaboradores que trabalhavam ali presencialmente tinham acesso a essa comunicação. Comunicações também do nosso RH para os colaboradores, comunicações mais pontuais, de boas-vindas, né? E com a migração para o home office, nós estendemos esses canais de comunicação. né? Além, como eu tinha dito, da comunicação por meio da TV corporativa física, nós temos a TV corporativa digital, onde migramos todo esse conteúdo da TV, da TV corporativa física para o digital, além das redes sociais do Instagram e dos e-mails. Então, a gente tem uma programação que a gente define, que eu defino junto com o RH, a gente tem uma pauta semanal a ser seguida, então nós enviamos ali toda semana, todo início de semana, uma newsletter semanal com os principais assuntos que estão acontecendo na empresa é, por via e-mail para todos os colaboradores. Então, é uma comunicação com, com a linguagem do Bocão propriamente dita, como se fosse o Bocão falando. Né? Então, nós fazemos essa reunião de pauta, é, reunimos os principais assuntos e fazemos essa comunicação semanal para todos os colaboradores com tudo o que está acontecendo na empresa. Tem também é, as comunicações pontuais, que a gente chama que é o plantão do bocão, é, com assuntos ali de novidades é, que surgem de última hora, comunicados que precisam ser é, enviados para o pessoal ali de alguma coisa de feriado, né, comunicados internos que surgem de última hora. Nós também temos as nossas rede, a nossa rede social, que é o nosso Instagram corporativo interno, que a gente faz ali é, posts, né, postagens mais descontraídas, dicas de viagem, quem mandou bem na empresa, né, quem é os novos colaboradores que chegaram também, o pessoal interage, dá as boas-vindas para o pessoal também, campanhas internas, a gente também usa bastante o Instagram para esses momentos ali de descontração e como também um complemento das mensagens por e-mail. Então, a estratégia adotada, né, os canais usados para esse momento da pandemia foi por essas, por essas linhas. Legal, Edu. Agora vamos falar um pouquinho, vamos, né, aliás, falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante na comunicação interna, que é a abordagem, né? É a forma que a gente é, direciona a comunicação aos colaboradores. A linguagem do Bocão ela é um pouco descolada, né, Edu? E, e isso atrai muitos colaboradores e gera um grande engajamento. Como vocês aí, da, da, que cuidam da comunicação interna, você em parceria com as meninas do RH, né, perceberam que essa era a comunicação ideal, essa a forma de comunicar ideal, algo mais descontraído e leve? É, o, o Gabriel, isso está muito ligado é, justamente aos valores e à cultura da empresa, né, a cultura do comunique-se, junto com o nosso perfil é, do nosso público interno, né? Então eu prestei muita atenção nisso tudo, né? Como que que o pessoal se comunicava entre si nas conversas ali descontraídas, né? Do, do dia a dia, né? Do trabalho também. Como que que que é a cultura da empresa? Como que eu associei isso à cultura da empresa? Como quais são os valores que eu comunique, se acredita, a missão? Então eu uni tudo isso, reuni tudo isso e esse perfil jovem, né? Que é o que é o perfil do público interno do Comunix, assim, a gente fica muito atento a isso, né? Qual que é essa esse comportamento, qual é o perfil, e eu reuni tudo isso e juntei nessa linguagem é, um pouco mais descontraída para fazer os nossos comunicados internos, né? Então, é transformar justamente algo que pode ser mais, assim formal ou robótico, digamos assim, e transformar numa linguagem que seja que se conecte com quem está lendo ali o seu o seu comunicado. Então, foi muito de entender o nosso público interno, qual é o seu comportamento, quais são as suas os seus gostos, né? Qual é a linguagem que o pessoal utiliza e como que isso pode dar match justamente com o que o pessoal ali está acostumado e com a cultura da empresa, né? Com os valores, né? Como eu tinha dito, com tudo isso. Então é, foi um casamento perfeito mesmo que fez com que eu pudesse transformar e, e adaptar essa linguagem mais descontraída com o Bocão falando na linguagem do nosso público interno show, Edu já é nítido, né todos já sabem que se um comunicado do Bocão atrasa, o, o pessoal sente falta, né já tem um um ritual, né, que você envia nos dias é, é, certos, cada tipo de comunicado, né, e se atrasa um pouquinho, às vezes tem outras demandas, né, o pessoal sente falta, né, e isso é algo, assim, que me transmite que o trabalho vem tendo resultado, né. Qual é a sensação, Edu, de ter o seu trabalho reconhecido? É uma sensação muito, muito legal, assim, quando o, o pessoal e é, eu já sou conhecido internamente como o bocão o bocão o bocão ali o bocão chegou né é, é muito é muito é muito gratificante porque você tem é, é, é, você tem um papel importante né de poder reunir todas as novidades toda a comunicação da empresa mesmo para os colaboradores ficarem sabendo e ficarem por dentro de tudo, né? Ter esse cuidado de não faltar nada para que todo mundo saiba o que está aconte acontecendo, ser o mais transparente possível, né? Então, eu junto com o pessoal do RH, nós trabalhamos muito em conjunto com isso, né? Trabalhando sempre muito em parceria. E quando a gente é, é reconhecido por isso, né? Com, com o pessoal que tá gostando do Pocão, que tá gostando da comunicação do Pocão, é muito... É muito gratificante para mim para todo mundo que faz parte desse processo da comunicação interna. Então, eu acho que de fato, uh, é, quando, quando atrasa alguma coisa, o pessoal realmente fala: Nossa, cadê o bocão? Eu tô com saudades do bocão. Poxa, o bocão me abandonou. Então, essas brincadeiras é muito legal porque de fato é demonstra esse resultado mesmo. E o pessoal se conectou, de fato, com a marca do Bocão, com a linguagem do Bocão. O Bocão virou um melhor amigo do pessoal, né? um informante oficial e melhor amigo. Legal, Edu. É, já, já, já é nítido, né, já é quase um nome político, né, o Eduardo Bocão, já, já não tem como <risos> mudar isso, né. E, Edu, qual é o segredo que você tem aí para ter um trabalho, assim, com tanta excelência, né? Seria vestir a camisa, vamos dizer assim, uma, uma forma mais é, metafórica de dizer, é, ou é, assim, o gosto pelo que faz? Qual é o segredo que você tem para ter tanto sucesso aí no trabalho de comunicação interna? Sem dúvida, é é vestir a camisa, né, e amar muito, assim, gostar muito do que faz. Quando a gente faz algo que com a, que eu sempre falo, com amor, né, se dedicando isso com amor, se dedicando isso com gosto, as coisas realmente saem é, com muita com muita excelência do resultado, né. Eu acho que isso faz a diferença e quando você trabalha com uma equipe incrível, como é a nossa equipe, né, do RH e da comunicação interna e todo o time que nos apoia também isso, de fato, é, faz parte... É, é, muito, é, muito é muito legal, é muito gratificante mesmo. Então, é, é realmente, é você vestir a camisa e, e seguir em frente e, e se comprometer, né? Também eu acho que é uma coisa que, você, que é, é muito importante é, dentro desse trabalho dentro de qualquer outro trabalho é o comprometimento. Então, é, é justamente você se comprometer, fazer com, com, muito, com muita vontade, com muito carinho, com muito amor. Com certeza, sempre vai dar bons frutos, né, bons resultados. Legal. Edu, atualmente, é, a gente atua num modelo híbrido, né? É, na verdade, ele é mais um modelo home office, né? A gente faz uma divisão entre as equipes para ter um, uma ida ao escritório físico, mas, assim, as pessoas, os colaboradores, eles continuam mais no home office mesmo, né? Só, só vão ao escritório como, quando surge uma necessidade, algo do tipo. Mas, considerando né, que a gente está num modelo híbrido, Edu, é, quais são os principais canais de comunicação interna é, que vocês têm utilizado aí nessa comunicação que, que leva o, os comunicados para quem está em casa e também para quem vai ao escritório? Certo. Os comunicados, é, os canais de comunicação que a gente utiliza são o e-mail, né? O e-mail interno nosso, para todos os colaboradores. O Instagram também, do, que leva o nome do Bocão, Bocão Comunique-se, é, voltado somente para os colaboradores, e a TV, a TV digital, que é o conteúdo da TV corporativa física para a TV digital. Então, estes hoje são os nossos principais canais de comunicação interna que a gente consegue atingir com a todos os colaboradores e também o nosso chat, o nosso chat interno, onde a gente também utiliza para fazer comunicações ali mais segmentadas para determinados grupos, seja grupos de, do grupo das, de gestores, grupos de determinado produto, né? Então, são esses os canais de comunicação que a gente usa. E, complementando também, o Gabriel, a sua pergunta, é, junto com esses canais né? que a gente faz, essa divulgação dos conteúdos, nós temos, é, para o trabalho de comunicação interna, o apoio também dos repórteres da área, né? esse pessoal é que é muito importante é um braço direito do bocão sem dúvida que é um programa muito legal que nós temos aqui dentro do comunique que são os repórteres da área onde é eleito na verdade uma pessoa para ser o repórter responsável por captar as novidades da sua área então por exemplo é tem o responsável por captar as novidades da área de designer, tem a, o responsável por captar ali as informações da área do time é, da infraestrutura, por exemplo, do time de RH também, do time de marketing. Então, cada área tem ali o seu, o seu representante, onde ele reúne todas as novidades da empresa, todas as informações daquela área em específico, e pauta e, e passa isso para, para, para mim, né, para o Bocão, para o pessoal de RH e Comunicação Interna. Então, eu compilo depois todo esse material e faço ali a programação de acordo é, com o que a gente define no nosso plano, no nosso planejamento e faço ali a comunicação, seja no e-mail, no Instagram ou nos grupos ali do, do nosso da nossa do nosso conversação interna, né, do nosso ferramenta de comunicação interna também. Então, Legal. É, o bocão gosta muito e agradece muito os repórteres da área também. Show. É, Edu, e para medir a comunicação interna, quais são os indicadores que vocês têm utilizado atualmente? Hoje a gente utiliza muito os, é, os indicadores de NPS, né, que mede o nível de satisfação dos colaboradores. Então, esse indicador ele é muito importante para a gente ter, é, saber como que é a satisfação é, dos colaboradores com determinadas áreas, uh, como que está sendo também com a comunicação é, de, de fato, né, então a gente usa muito esse indicador do NPS, o Índice de Satisfação, é, também o um indicador de Turnover, é, que este é mais ligado também para a área de recursos humanos, né, o Turnover, é, indicadores também das ações de endomarketing é, das pessoas que participam dos eventos que a gente divulga dentro da empresa, né, das aberturas é, de e-mail, respostas de e-mail, uh, enfim, esses são os principais indicadores que a gente utiliza hoje para definir ali as métricas de comunicação interna e a partir desses números a gente aborda é, novas ações do que a gente pode melhorar num próximo comunicado, do que a gente pode manter numa aproximação de endomarketing. Então, basicamente esses são os principais indicadores que a gente usa para definir aqui a nossa as nossas ações de endomarketing de comunicação interna. Legal, Edu. E atualmente, eh, levando em consideração os canais utilizados atualmente na, na gestão da comunicação interna, qual você avalia que tem sido mais eficaz, Edu? É, o, o canal que tem, assim, dois canais que a, que, o, que a gente observa, né, que eu observo que tem trazido, assim, bastante resultado, é, é o Instagram, é o Instagram do Bocão, porque as pessoas ali estão com, com o celular, né, com os posts, Ali sendo divulgados eles as pessoas já curtem as postagens já interagem bastante nos stories também então o Instagram é um canal que que tem trazido bastante resultado positivo também tem alcançado bastante número de, de pessoas os nossos número total de colaboradores né pelas pelas visualizações nos stories e também ali pelo alcance das das publicações e o e-mail também é um canal onde é, traz bastante retorno, seja em resposta dos e-mails também, seja nas ações propriamente ditas depois de um comunicado, como, quando a gente pede para fazer alguma coisa, aí o colaborador acaba realizando aquela ação. Então, esses dois canais, eles são muito efetivos e também o nosso, o nosso, a nossa ferramenta de conversação interna. Legal. Edu, agora para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você dissesse aí para o pessoal, na sua opinião, né? E na sua, baseado na sua experiência, na verdade, né, melhor dizendo, para você, Edu, quais são os pilares fundamentais para construir, né, para ter uma comunicação interna eficaz com os colaboradores. Certo. Eu acho que, é, assim, acredito que o, o primeiro pilar é fundamental entender o seu público interno, né? Quais, quais são os comportamentos do seu público interno? Qual é o perfil do seu público interno? Qual é a faixa etária que compreende ali o pessoal da, da sua empresa? Uh, eu acho, eu acredito que você entender, definir a persona, né, do seu público interno, vai te ajudar muito a ter uma diretriz para você é, seguir uma linguagem da comunicação interna efetiva e que vá se conectar com o seu com os seus colaboradores. Então é fundamental entender o perfil do seu público interno, realizar um bom planejamento de comunicação interna, né? Fazer ali é, planejamentos semanais, quinzenais, mensais. É, é, é muito importante é, ter esse roteiro do que você vai, do que vai ser seguido. Se possível, sempre fazer ali reuniões de pauta com o time envolvido da comunicação interna para saber o que, que vai ser, quais são os tópicos que vamos divulgar para o time nesse mês ou na próxima semana. Então, é, para ter sucesso nesse, nesse processo de comunicação interna, é fundamental ter esse planejamento, entender o seu público interno, entender os valores e a cultura da empresa e casar tudo isso para que as ações aí consigam é, ter bastante efetividade, além, obviamente, de ter as ferramentas certas e necessárias da comunicação interna também. Se possível, integrar tudo isso dentro de uma única ferramenta que, que você identifique, que, que alcance ali todos os colaboradores também, identificar a ferramenta certa, quais alinhado com os objetivos né, da empresa com essa comunicação e o que, os recursos disponíveis também para os colaboradores. E aí você ter esse estudo, ter esse embasamento para poder ter essa comunicação bem mais assertiva. Legal, do Obrigado pelo papo, obrigado aí também por trazer insights tão valiosos aí para o pessoal que cuida da comunicação interna e também para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores aí da, da comunicação interna do Comunix. Foi um papo muito legal, espero aí que a gente possa novamente gravar no futuro aí com cases ainda melhores, com resultados ainda melhores da nossa comunicação. Edu, obrigado novamente. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Gabs, né, como eu te chamo, pela, pelo convite, pelo papo, foi foi bem legal mesmo, espero ter contribuído aí com insights, né, de ter dado dicas também para o pessoal, ter mostrado um pouco como é a rotina do bocão, e, e tamo junto aí para um próximo papo, é, estou à disposição com certeza.